ETFs de criptomoedas. O vídeo nem começou e você já quer sair correndo? Que isso, fica aqui calmo, tranquilo e sereno, pois vou explicar para você de forma muito simples o que é o tal do ETF de criptomoedas. entender o que é ETF ou Exchange Traded Funds. ETFs são fundos de investimentos negociados nas bolsas de valores, como se fosse uma ação, mas que buscam replicar o resultado de algum índice do mercado, ou seja, o patrimônio de diversos investidores é reunido para investir em ativos que ofereçam um desempenho similar a determinado índice. A diferença é que o investidor não precisa comprar todos os ativos, só o papel do ETF. No Brasil, por exemplo, temos o ETF Ibova 11 que busca replicar o Ibovespa, o principal índice do mercado brasileiro. Agora que já sabemos o que é um ETF, vamos entender o que é um ETF de criptomoedas. Bom. Se um ETF é um fundo que busca replicar índices do mercado, os ETFs de cripto são fundos que replicam índices de criptomoedas. Um exemplo de índice de cripto é o Nasdaq Crypto Index, que reúne com diferentes pesos as oito principais moedas digitais no mundo. Por sua vez, o HASH11, o primeiro ETF de cripto negociado no Brasil, busca justamente replicar os resultados do NCI o Nasdaq Crypto Index. Para investir é muito fácil. Basta abrir uma conta em uma corretora e comprar o um ETF pelo Home Broker. Na Genial você também pode comprar um ETF de cripto pelo Bolsa Fácil uma ferramenta de compra e venda dentro do nosso aplicativo, que permite transações em pouquíssimos passos sem complicação. Antes de investir em um ETF de cripto, é preciso saber que este é um investimento para perfis arrojados, ou seja, para quem está disposto a assumir mais riscos. Também é preciso estar atento aos índices de ETF. Alguns focam no desempenho de uma única moeda, como Bitcoin ou Ethereum, ou seja, a volatilidade desse ETF pode ser maior porque o investimento é concentrado. Os ETF cobram uma taxa de administração incluída no seu preço. Aqui na Genial, nós não cobramos taxa de corretagem nem de custódia. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha e se inscreva no canal da Genial para receber notificações sobre mais conteúdos como este.